Oi, meus bem-vindos ao Isso é Comida. Eu sou a Thay e hoje eu vou ensinar vocês não uma, mas duas receitas de marmitas saudáveis. Ah, e as receitas de hoje serão vegetarianas. Então, meus lindos, vamos começar a nossa primeira receita de hoje. A primeira receita que eu vou fazer pra vocês é uma salada de feijão faladinha com trigo de kiwi. Parece estranho, mas no final ela fica super deliciosa e bem colorida. Eu acho que qualquer receita saudável... Na minha cabeça ela tem que ser bem colorida. Ou verde. Sei lá, verde saudável, né? Enfim. Vamos começar. E eu vou mostrar os ingredientes. Para fazer a receita de hoje, a gente vai precisar de trigo pra O meu tá aqui hidratando. Feijão fadinho, Cenoura. Vagem. Pimentão amarelo. Pimentão vermelho. E cebola. E um pouquinho de azeite. Deixa eu começar explicando para vocês o que eu já fiz de pré-preparo. Eu já cozinhei meu feijão. É, aqui eu fiz um fradinho que eu só coloquei dentro d'água, botei na panela, não precisa fazer panela de pressão, e cozinhei até ele ficar molinho. Normalmente, o que eu faço em casa? Eu cozinho tudo, tipo feijão, é, quinoa, arroz, eu cozinho em grandes quantidades e deixo no freezer. Aí, quando vou precisar, eu só tiro a porção que eu vou usar e guardo de volta. Então, o meu feijão, eu tipo, cozinho um saco inteiro de feijão, deixei no freezer, aí eu separei aqui duas. Preparei duas xícaras e é o que a gente vai usar nessa receita, o resto tá de volta no freezer. O que eu também já fiz? Eu cortei a cenoura e a vagem e cozinhei elas com um pouquinho de sal no vapor. Eu só coloquei tipo uma panelinha de vapor, coloquei a cenoura lá, coloquei a vagem, cozinhei para elas ficarem ponto ao dente e só. A pimentão e a cebola estão aqui natural. E o trigo eu demolhei em água morna. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a água do trigo e vai começar o preparo, porque é super simples e super rápido. Então, vamos começar o nosso preparo. Eu vou ligar aqui o fogo. Na panela, ele tem aqui uma colher de sopa de azeite, aquele fruzinho de azeite normal. Aí a gente vai colocar a cebola para dar uma murchadinha nessa cebola. Aí já começa a se ver aquele cheirinho de cebola, aquele cheirinho de fogo. Em casa, aqui. Delícia. A gente vai deixar a cebola aqui por mais ou menos um minutinho, só até ela dar uma murchadinha de leve e depois eu começar a acrescentar os outros ingredientes. Vamos lá, enquanto minha cebola dá aqui uma douradinha, eu vou falar sobre a, a receita. A base da receita é o trigo e o feijão. E a essa base a gente acrescenta os legumes que eu preferir. Eu tô usando aqui pimentão amarelo, pimentão vermelho, cenoura e pádio. Mas assim, ah, eu não gosto de pimentão amarelo. Não usa Você vai dar preferência para aqueles ingredientes que você prefere. Tipo, ah, eu não gosto de bravagem, eu prefiro botar, sei lá, brócolis, aspargos, é, qualquer outra coisa. Você vai adaptar para o seu gosto. Aqui eu estou fazendo algo adaptado ao meu gosto. Eu gosto muito dessa combinação, por isso que eu estou usando ela. Mas assim, vai da sua criatividade, da sua imaginação, você ir na sua casa, é o dono da sua cozinha. Então é você quem manda. Então é você que vai escolher os ingredientes que você acha que combinam melhor. Minha cebola aqui já tá quase no ponto, eu vou começar a colocar os pimentões. E essa refogadinha que a gente vai dar agora é só meio que para dar um pouquinho de sabor e tudo e se misturando e os sabores e eles se misturando, no final eu acho também que essa escolha de ingredientes tão um colorido e bonito pra comida. É, então eu gosto. Agora a gente já pode temperar com um pouquinho de sal neca, que eu vou pegar rapidinho, porque eu esqueci. Pronto, eu só temperei minha base aqui com um pouquinho de sal e pimenta. E lembrando que quando eu cozinhei a cenoura e a base, eu já coloquei um pouquinho de sal. E pra cozinhar o feijão, eu não gosto de colocar sal, eu acho que ele fica meio endurecido. Então eu gosto de colocar só sal no feijão, só depois que ele já tá cozido, né? Eu verdade qualquer tempero, eu cozinho ele só com água sal e outros temperos só depois que ele já está pronto. Eu, eu gosto, assim, eu coloquei sal e pimenta aqui. O que eu acho? Eu acho que quando você vai temperando a comida aos poucos, você vai dando sabor para a comida para todos os ingredientes. Então, eu temperei aqui meu refogado. Eu já vou colocar a minha vagem, eu já vou colocar a minha cenoura. Então, a medida que eu vou acrescentando alguma coisa, eu vou temperando para que tudo isso tenha sabor e no final eu consiga sentir o sabor de todos os meus ingredientes. Já vai aqui já tá bom. Eu vou acrescentar agora a vagem e a cenoura. Lembrando que como elas já estão cozidas, na verdade daqui para frente tudo já tá cozido. Então a gente vai formar e dar uma esquentadinha e misturar. <risos> Pronto, eu já acrescentei aqui minha cenoura e a vagem. Elas já deram uma esquentadinha. Agora eu vou colocar meu feijão. Tá, eu espero que descongelado, né? Mas tá, tá descongelado, vamos ver. Tô brincando, ele tá sendo descongelado, ele ainda tá um pouquinho congelado. Então, eu vou colocar ele aqui e vou deixar uns 5 minutinhos pra poder esquentar e também, como eu disse, vou experimentar aqui e vou ver se precisa de mais um pouquinho de sal, mais um pouquinho de pimenta, mais um pouquinho de tempero. Eu tô usando aqui de forma bem simples, só sal e pimenta do reino. Na sua casa, se você quiser colocar algum outro tempero que você acha legal, como eu já disse, sua casa, você queimanta, sua cozinha, o que você acha gostoso é o que importa. Quem vai comer essa comida é você. Então, né, tem que ser aquilo que você gosta. Pronto, aqui eu já desliguei meu fogo, meu refogado. Não, refogado, o refogado aqui já está pronto e eu tenho o trigo. Eu vou só misturar para vocês como ele fica com a cor bonita, tá vendo o que eu acho legal, é que fica bem colorido. Crianças, em casa, quando vocês forem fazer, uma vasilha é maior. Não façam que nem eu, né? Vamos ter noção de tamanho. Uh, eu não vou fazer teste. Esse é o resultado da nossa primeira marmita de hoje. Vocês viram que, tipo, é super prático de fazer, a parte mais demorada é cortar tudo e <risos> deixar tudo se. Pronto, depois você tem tudo cortadinho, é realmente algo bem prático. O que eu vou falar sobre essas marmitas que a gente está fazendo? Eu vou começar aqui uma série e eu vou ensinar algumas receitas para vocês de ideias, que, de coisas que eu gosto. É um tempinho que a gente vai gastar pra quê? Pra cozinhar o feijão, pra cozinhar o arroz, pra ter algo semi-pronto no freezer, pra fazer o um caldo de legumes que eu ensinei pra vocês no vídeo passado. Se ainda não assistiram, clique aqui no card que vai aparecer na tela. E vão assistir também é outra coisa super legal pra ter já pronto em casa. E eu para pra vocês o passo a passo completo. Uma das marmitas. Eu uso essas marmitinhas aqui de vinho. Por quê? Porque eu sou uma pessoa chata. Eu odeio vasilha com cheiro de comida, e pra uma vasilha de plástico deixa cheiro. Então eu descobri essas marmitinhas aqui, tipo, é só a marmita, a tampinha, super tipo, prática, e eu faço o quê? Eu coloco todas as minhas marmitinhas, deixo prontas e coloco no freezer e vou tirando o passo a passo, ao meter que eu vou comendo. E pra mim, tipo, isso é uma mão na roda. Tem um dia da sua vida que você vai gastar preparando essas marmitas, que você vai gastar umas duas, três horinhas, e depois, tipo, Faça a venda, porque já vai dar tudo pronto e você pode fazer, tipo, a receita pra semana inteira. E durante a semana inteira você não tem que se preocupar em ir pra cozinha, sua comida vai estar tá lá pronta, você não tem, tipo, trabalho, escola, faculdade. E, e você já vai ter seu almoço lá pronto ou jantar também, Isso daqui fica um ótimo jantar. Pelo é, menos tudo deu. Você vai me chinhar uma hora de ter vídeo. E você vai ter lá um almoço pronto ou um jantar, isso aqui pode ser tanto o um almoço como um jantar, fica maravilhoso. Essa receita que eu fiz hoje rendeu 4 marmitinhas daquela que eu mostrei pra vocês, mas vamos lembrar que a quantidade vai dar a quantidade que cada pessoa que come. Renderam 4 marmitas, uma quantidade razoável porque eu como relativamente bem. E eu deixei um pouquinho aqui pra experimentar com vocês, lógico que eu nem ia ficar sem experimentar, né? Na verdade eu já experimentei, mas nesse Twitch que não. E uma refeição só. Eu gosto dessas refeições que tem tudo em um, porque tem, tem proteína, tem carboidrato, tem vegetais, tem, não sou nutricionista, não sei. Mas eu acho que tem tudo que eu preciso e uma só da de Vamos começar a nossa segunda receita de hoje. A segunda receita de hoje vai ser uma salada de macarrão. A gente começa a fazer essa salada primeiro cozinhando a massa. Para isso eu coloquei no fogo uma panela pra de água. Salguei essa água e a gente vai cozinhar o macarrão Quando vai fervendo, a gente bota o macarrão pra cozinhar Olha no pacotinho o tempo de cozimento desse macarrão E é só isso Continuando, a gente vai fazer agora um molho Pro molho desse macarrão, eu vou fazer um molho peixe A gente me conhece, sabe que eu sou fanática, louca Apaixonada por peixe Se deixar, eu sento com um o só com a rainha. Mas não tem nada a ver com o assunto do vídeo Então, vamos fazer o um molho pesto. Fazer o um molho peixe, a gente vai precisar de alho manjericão, Queijo ralado eu tô usando aqui amendoim, mas pode ser castanha, na verdade o, o tradicional mesmo é usar pinoli, sal, coisa do reino e azeite, bastante azeite. Vamos começar colocando os ingredientes no processador. Eu vou deixar para temperar por último, porque meu peixe ralado é bem salgado, então pode ser que não precise sal, de pimenta, desde o experimentado final e um pouquinho de azeite já pra ele começar... a processar. É só isso, é só processar. Pra contar é de manjericão que eu coloquei aqui eu usei aproximadamente um quarto de xícara de azeite e esse é o resultado final. Não sei se dá pra ver direitinho pra vocês verem aí, mas... É isso, agora a gente vai montar a salada. Basicamente isso. Vamos lá nós desmontar a nossa salada. Para ela eu vou usando um pouquinho de. Espinafre. Aqui tem um massa de espinafre, 100 gramas de brócolis, 2 gramas de metade da cabeça, dois tomatinhos cortados. Você pode usar tomate sereja, fica é muito gostoso. Salve se do reino, se quiser ajustar o tempero, é, o macarrão que eu falei, aqui eu estou usando feito. Tá fugido. E aqui na panelinha eu tenho azeite e um dente de alho. Aqui. Eu liguei minha panela, tem só um fiozinho de azeite um dedinho de alho picadinho para poder dourar e a gente vai refogar o espinafre, o tomate e o brócolis. O macarrão que eu tô usando? Aqui eu tô usando um macarrão de arroz integral, que ele é sem glúten, mas assim, isso é completamente opcional, vocês vão usar o macarrão que vocês gostarem. Vocês podem usar o macarrão tradicional? Podem. Eu prefiro, como eu tô voltando para uma ideia mais saudável, usar o macarrão integral. Pode ser o macarrão tradicional, com glúten? pode, sem problema nenhum. Como eu disse, sua casa é você que manda, então você vai usar o macarrão que você preferir. É, o alho, ele doura bem rapidinho, então fica de olho, porque você piscou, o alho queimou. E é só isso, vamos dourar nosso alho e adicionar os outros ingredientes. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi o espinafre, que parece muito. Realmente, quando você olha pra que negócio parece muito, mas... Do que anterior, porque a pré-preparação que necessita é cozinhar o macarrão e fazer o molho. Anterior, não, porque tem o feijãozinho cozido, mas assim, também bem prato. E vamos temperar aqui com um pouquinho de sal e um pouquinho de comida do reino. Então, enquanto está refogando aqui, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com o pesto. Para isso acontecer, porque isso vai acontecer com vocês também, pra vocês não se ajustarem Tá vendo que ele separa um pouquinho o azeite do. Isso é normal. É só pegar uma colherzinha, mexer e, tipo, misturar tudo de novo. Não sei se o sustinho vai separar um pouquinho e deixa parar. Com o nosso refogadinho aqui pronto, agora é só montar a salada. Eu vou misturar primeiro o peixe no macarrão, de novo. Mesmo problema da vasilha. Mas não é, vasilha? Talvez ela faça um pouquinho maior, fosse melhor, né? Mas a gente vai com carinho, com cuidado, pensando que a gente não vai fazer caca. É só isso, misturou, tá pronto Misturou pronto E aqui tá nossa saladinha de macarrão. O legal dessa saladinha é que se você não quiser Você não precisa esquentar, você pode comer ela fria mesmo E fica muito deliciosa Eu vou começar a servir aqui minhas marmitinhas por favor, deixe seu like, aproveita e também se inscreve no canal. Lembra também de nos seguir nas nossas redes sociais que vão estar listadas aqui em cima. Um beijo e até a próxima!